Neste está um dia tão bom para fazer um piquenique. Eu também acho, mas sinceramente, preferia no campo. É verdade, mas também agora está tudo ardido. Mesmo que fizéssemos no fim do verão já não dava, ardi outra vez. Mesmo 2017 teve incêndios devastadores. Mas eu acho que não vai continuar a ter incêndios assim como o ano anterior. Achas? Será que os Figueirenses sabem disso tudo? Olha, e se fôssemos até à escola? Fazer o quê? Entrevistar as pessoas, saber a opinião deles sobre os incêndios. Ah, então bora lá! Na minha opinião, a principal causa dos incêndios é o facto das matas estarem sujas. Não há limpeza das matas, logo, quer seja fogo posto, ou seja, por outras razões naturais, há muita probabilidade de haver incêndios. Se pensarmos que, que a seca é cada vez maior, que os terrenos estão cada vez mais secos, que o clima está a aquecer, é muito provável que haja aí uma relação de causa e efeito. Eu penso que seja uma questão cultural. O fogo sempre esteve associado à, às tradições da, da agricultura e da pastorícia. Um, isso durante muito tempo. Ele não foi um problema nos nossos dias é, por causa do abandono das, dos terrenos agrícolas e da grande quantidade de terrenos abandonados e com mato que existem. A gente, sabem o que é que ontem nós estivemos a fazer? Nunca eu. Estivemos na escola a fazer entrevistas sobre os incêndios. E como é que correu? Correu muito bem, mas acho que precisávamos de mais informação. Eu também acho, foi muito bom, uh, mas quanto mais melhor. Até isso, se fôssemos tipo para entrevistar pessoas que vivem da terra, se mais têm mais contato com isso, ou até especialistas. Eu acho que foi uma, uma ótima, ótima ideia. ideia. É. Vamos! Por mim, tudo bem. Bora lá, podemos começar. Na minha opinião, os incêndios nesta região têm muito a ver com a utilização do solo, com uma situação de abandono muito grande e com a, com os hábitos dos, dos utilizadores destes espaços, nomeadamente os pastores, que muitas vezes veem estes espaços como abandonados, acham que estes espaços não têm valor e aproveitam para. Para os seus rebanhos, pronto, para a atividade da pastorícia e, neste sentido, ter espaços limpos. Sem uma vegetação arbustiva em mato, é muito mais rentável e fácil de utilizar. Será mais a pastoria, os homens, os pastores. pronto. E para para terem melhores pastos, para utilizarem melhor os terrenos, para terem melhor, melhores condições para o gado, queimam sempre né, ou quase todos os anos aquelas em que temos a certeza, que tivemos conhecimento a posteriori pelas autoridades, será mão criminosa. É a mão do homem, principalmente. 98% das estatísticas é o que conta. Bem, depois de conversarmos com estas pessoas todas, ficamos uh, a saber que as principais causas dos incêndios na nossa região é sem dúvida a não limpeza das matas, a seca e o clima quente. O abandono dos terrenos, o interesse pessoal dos pastores. Ah, e não te esqueças, a mão criminosa. É verdade. Mas será que foi sempre assim? Não, não tinha, não tinha nada a ver com, com, a, com esta situação, porque se calhar, infelizmente, a densidade populacional era tão elevada. As pessoas tinham necessidades... Eh, ter recursos, quer dizer, alimentares, quer energéticos, então aproveitavam-se tudo e mais alguma coisa. As gestas eram inclusivamente usadas para, para aquecimento, para os fornos, para cozer o pão, para, para aquele, todos, aqueles, todas as necessidades. Os terrenos, em geral, era quase tudo semeado, até inclusivamente. Muitos terrenos eram a havia os animais não entravam lá, não havia tratores nesse tempo e era com machos e com burros. Antigamente, mesmo nas verões, ou seja, as chuvas eram mais distribuídas, mesmo que não fosse durante agosto ou julho, mas mesmo assim havia sempre alguma chuva já em setembro, até junho, um bocadinho. Agora encontra-se seis meses seguidos sem, sem uma pinga de água. E isso, se acresce muito a intensidade dos incêndios. Bem, meninas, temos aqui respostas muito boas para as nossas perguntas, mas eu concluí que uma só pessoa não consegue fazer o trabalho tudo sozinha. É, realmente, uma só pessoa é difícil. Já conseguimos encontrar soluções em comunidade? Eu acho que sim. Vamos ver? Sim. Bora! O que, temos, o que temos feito aqui, é... Tem sido, sobretudo, fazer ações de prevenção, quer seja por limpeza de faixas, quer seja por fogo controlado, quer seja por demonstração de boas práticas. Eu acho que isso tudo, no conjunto, tem dado bons resultados. Podia passar pelas escolas, campanha de sensibilização na escola, mobilização de associações juvenis, como, por exemplo, vemos os escuteiros, eles podiam podiam ajudar e colaborar nesse sentido, porque estão muito ligados diretamente com, com a natureza. Envolver a população local? Um fórum, um fórum de debate de ideias e depois casos práticos, Portanto, como prevenir um incêndio, como limpar a mata, não deitar lixo na floresta. Atividade de sensibilização ou até mesmo de limpeza de matas, com um dia inteiro com 300 pessoas se fosse, se aderissem? e vamos para um certo local onde pensamos que haja mais perigo e limpamos essa mata. Naquelas terrenos que nós sabemos que não têm dono, talvez atribuir, por exemplo, a famílias carenciadas para que possam cultivar os seus alimentos, fazer as suas plantações... Reflorestar. Reflorestar e reflorestar. E com espécies autóctones de preferência. A agricultura é neste momento, se calhar, a nossa maior defesa contra os incêndios, porque Encontramos o fogo quando, quando progrida, encontra mosaicos agrícolas e aí o fogo quando chega vai para porque não tem mais eh, matéria para, para queimar e é uma grande vantagem de auxílio aos meios que combatem este, os incêndios. Criarem, criar o gosto pela natureza às pessoas, e aí naturalmente, se as pessoas gostarem de algo, vão defendê lo E se sentirem que aquilo é importante, a natureza, as florestas, os parcelas, os campos, não sei quando se forem importantes, as pessoas vão proteger naturalmente. Grandes incêndios saem de pequenos fósforos. Muita água pode apagar um incêndio, mas mesmo assim. Ficarão as cinzas no seu coração. É difícil ver o mundo atrás de chamas. Lembre-se dos três R's. Respeito por si próprio, respeito ao próximo e responsabilidade pelas suas ações. Amor, união e respeito pela natureza. Este planeta é de todos e para todos.